Olá! Milhões de processos tramitam no Judiciário. São pessoas em busca de justiça. E quanto mais gente recorre, mais ações, mais tempo de espera. Esse é um dos principais desafios do Poder Judiciário. Ser ágil em atender toda essa demanda. Hoje nós vamos falar disso com a doutora em Filosofia do Direito e professora de pós-graduação do Centro Universitário do Pará. (Cesupa), doutora Loiane Prado Verbicaro. Muito obrigada pela participação, bem-vinda aqui no nosso programa. Bom dia, agradeço o convite, é uma alegria estar aqui. Doutora, para falar um pouquinho mais sobre esse assunto, a importância do Poder Judiciário hoje na nossa sociedade, qual é? Bom, o Poder Judiciário assume um papel importantíssimo na afirmação da nossa democracia, especialmente porque a ele cabe a responsabilidade de garantir os direitos fundamentais previstos na Constituição. E a nossa Constituição, na transição da ditadura militar para a democracia, ela foi muito generosa na afirmação de uma série de direitos, direitos individuais, sociais, liberdades fundamentais. Então isso acabou dando ao Poder Judiciário esse papel de tanta visibilidade, de tanto protagonismo. Isso não é um fenômeno específico da realidade brasileira, é importante dizer isso. Isso é um, um fenômeno que acontece nas principais democracias ocidentais, como uma espécie de reforço a uma concepção de democracia, no sentido de que os indivíduos têm direitos que são assegurados, ainda que contra o processo majoritário, que muitas vezes pode atrapalhar a garantia e a afirmação de direitos fundamentais. Agora, quando acessar, buscar o seu direito no Poder Judiciário? O que é interessante é que, como nós tivemos uma Constituição garantista, analítica, e, portanto, repleta de direitos, direitos esses fundamentais, que de alguma forma positivou direitos humanos, nós temos também, consequentemente, uma série de assuntos e demandas em que o Judiciário é chamado a decidir e a dar a última palavra. Então, assuntos relativos a políticas públicas, assuntos relativos a uma série de garantias de direitos individuais e sociais, portanto, são apreciados pelo Poder Judiciário. Então, isso passa por todas as esferas da vida humana. E é por isso que nós temos hoje esse fenômeno da judicialização da política e das relações sociais no país, porque o judiciário não se afasta de julgar e de decidir e de garantir acerca dos direitos que nós temos na sociedade. Portanto, isso é uma conquista democrática, isso é uma conquista civilizatória, no sentido de, de dar esse poder a um órgão imparcial, portanto, é que distante das partes, mas garantir os direitos que foram historicamente afirmados. Tanto na, tanto na Constituição, como também nas leis infraconstitucionais. Doutora, falando também dessa força que o Poder Judiciário tem, na Justiça Trabalhista é, é utilizada a videoconferência para a realização de audiências e isso tem facilitado muito. Qual o impacto das tecnologias para o trabalhador? Acho que é muito importante nós falarmos sobre tecno novas tecnologias, até porque nós passamos, especialmente, estamos passando pela quarta revolução industrial, que fala sobre inteligência artificial, novos sistemas de informação, de comunicação, novos processos produtivos, e nós temos que nos adequar. Ainda que o impacto disso seja dual, existem algumas consequências até sociais, individuais, políticas e econômicas que podem ser negativas, mas cabe a nós nos adequarmos a essas mudanças. Acho, inclusive, que nós não vivemos uma era de mudanças, mas uma mudança de era. E, portanto, os tribunais eles precisam estar abertos, não apenas os tribunais, mas o mercado de trabalho, as universidades, para essa para essa aproximação que, a, que as novas tecnologias acabam gerando na prestação jurisdicional e nas relações em geral com a sociedade. Falando sobre o Poder Judiciário, é tão importante o Poder Judiciário? E na garantia dos direitos do trabalhador, por exemplo? Fundamental. O Poder Judiciário, ele, a ele compete garantia desses direitos que são sociais, fundamentais. Os direitos trabalhistas no Brasil eles foram afirmados especialmente a partir da década de 40, mas foram reafirmados na nossa Constituição de 88. Eu considero que a gramática ah, que introduziu os direitos sociais trabalhistas é uma gramática de valorização dos direitos humanos, porque afirma, sobretudo, uma igualdade material que estabelece um equilíbrio entre o trabalhador e o empregador. Considero também que seja uma espécie de pauta civilizatória contra a barbárie e contra também uma cultura escravagista na nossa sociedade. Porque o Brasil ele se desenvolveu a partir de uma cidadania de exclusão e de violência. Então, o Poder Judiciário, a ele compete a afirmação e a proteção desses direitos trabalhistas que são tão importantes na afirmação da dignidade da pessoa humana. É interessante que alguns críticos dos direitos trabalhistas afirmam que esses direitos trabalhistas são essencialmente custosos, mas existe um custo de se viver sob a luz de um Estado democrático de direito e de se afirmar a condição da dignidade da pessoa humana. É claro que isso gera custo, mas é um preço que nós precisamos pagar para viver num mundo civilizado, num mundo democrático, num mundo que se preocupe com a condição de trabalho e as relações sociais de igualdade e de liberdade do trabalhador. Nesse cenário, o papel da, e a importância da justiça trabalhista? Pois então, a justiça trabalhista cada vez mais precisa ser valorizada, especialmente porque ela é ela que compete a apreciação dos conflitos trabalhistas e, eu diria, especialmente na nossa realidade atual em que nós vivemos uma espécie de, de retração ou de relativização dos direitos trabalhistas. Então, penso que ela tem um papel estruturante, um papel estratégico na defesa inafastável dos direitos sociais que foram historicamente afirmados e precisam ser reafirmados a cada momento no nosso contexto democrático atual. Então, a justiça trabalhista como uma justiça especializada que é, que tem um olhar mais cauteloso, um olhar mais mais cuidadoso com as relações trabalhistas, é fundamental na dignidade da condição humana do trabalhador. Doutora, você também produziu um livro trazendo mais detalhes com relação ao assunto de hoje, né? Uhum. Esse livro ele começou a ser desenvolvido desde 2004, quando eu ingressei no mestrado, e essas preocupações relativas à batalha entre os poderes e à interação entre os poderes sempre me, me preocupou. E ao longo dos anos eu fui refletindo, fazendo pesquisas, tanto no mestrado quanto no doutorado, e o resultado foi esse livro chamado Judicialização da Política, Ativismo, e discricionariedade judicial, que tem uma análise multidisciplinar, seja através dos recursos da ciência política, do direito constitucional e também da filosofia do direito, teoria do direito, em que eu analiso crescentemente esse fenômeno e o impacto que isso representa na nossa democracia. Então, naquele, naquele momento, em 2004, nós estávamos praticamente no início de um processo de afirmação do protagonismo judicial. Eu não imaginava que naquele momento nós fôssemos, em, enfim, um pouco mais de uma década, ter ainda mais o reforço desse fenômeno da judicialização da política. E, e portanto, o livro traz essas minhas angústias e indagações ao longo desses anos de pesquisa. Muito obrigada. Hoje nós conversamos com a doutora em Filosofia do Direito e professora de pós-graduação do Centro Universitário do Pará, Cezupa, doutora Loiane Prado Verbicaro. Muito obrigada pela participação, por falar tão bem do, da importância do poder judiciário hoje na nossa sociedade. Obrigada. Para mim é um prazer, eu que agradeço o convite.